Bom dia. Daremos início à 15ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. E o diretor Sandoval de Araújo Fital da Neto não passa parado os sorteios, salvo em, em caso de conexão, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de Organização Anel número 18. Iniciamos agora a distribuição da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.000. 5249-2016-72, prestação de contas relativa ao custeio de sistema, do sistema de gerenciamento de leilões e do sistema de gestão de contratos referente ao exercício de 2020-2021, estimativa de custos para o exercício de 2022 e aprovação dos valores a serem cobrados nos leilões de geração de 2022. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 2. Processo 48.500.0050.98.2018.14. Requerimento administrativo interposto pela Amazonas e NGSA, com vistas à atualização do valor aprovado pela Resolução Autorizativa 7.408-2018, que a autorizou o enquadramento do projeto de interligação da localidade de Parantins, ao Sistema Interligado Nacional na subrogação dos benefícios da conta de, conta de consumo do, de combustíveis. No rateio da conta de consumo de combustíveis, perdão. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Em 3, processo -40 -2022 15 requerimento administrativo interposto pela Termelétrica Viana SA, com vista à excepcionalidade aos procedimentos de rede para a implantação do sistema de medição de faturamento da usina Termelétrica Viana 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 485000008 39 recurso administrativo interposto pela senhora Marivete Lode Gareski em face ao despacho eh, 2833-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5, processo 48.500.005428.2021.77. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, Eletronorte, em face do despacho 678.2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6. Processo 48.500.000.286.2015.11. Recurso administrativo interposto pela UEG Araucária LTDA, em face do despacho 479-2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRD. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7. A diretora Elisa Basso Silva não passa parada do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 7 é processo 48.500.0021.05.2018.26. Pedido de reconsideração é interposto pela KV Energia LTDA em face do despacho 826.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8, processo 500, 0, 0, 27, 24, 2003, 17 Pedido de medida cautelar interposto pela Ansa Energia Ltda. Com vistas à extensão dos efeitos a demais agentes da aplicação do parágrafo 6o do artigo 27 da resolução normativa 875-2020. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. É, processo 48.500.0055.28.2016.36. Fiscalização do reembolso dos custos de geração nos sistemas isolados pela conta de consumo de combustíveis efetuados para a Rio Amazonas Energia S.A. Diretora Elisa Bastos Silva. O item 10 será distribuído por conexão ao processo 48.50.0052.71.2019.65. Sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Na 42 ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, tendo visto o artigo 4 da norma de organização anel no 18. O item 4 é o processo 48.500.005353-201921, Aplicação de penalidade editalícia à Palma Plan Energia SPSA. Em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação otorgado da. Usina Termoelétrica Palmaplan Energia 2. Esse então foi para o diretor Sandoval. Item 11. Processo 48.500.058.29.2018.21 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Janaúba 15 a 20. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 12, processo 48, 500, 0, 0, 29, 21, 2018, 30 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Cacilândia 1 a 6. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, processo 48.50.000. 0420 2021 14 alteração para a Angélica Energia LTDA, implantar e explorar a central geradora termoelétrica Angélica 1. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 14, processo 48.50.0028.95.2021.45, autorização para fótons de São Claus Energia Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fótons de São Claus 1 a Diretora Elisa Basto Silva. Item 15, processo 48.500.17, e outros. Autorização para soma serviços, organização e meio ambiente LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Timbaúba 1 a 4. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16, processos 48.50.0017.43.2021.25 e 17.44.2021.70. Autorização para a Hélios 1 geração de energia LTDA e a Hélios 2 geração de energia LTDA. Implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Hélios Helio 1, 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. 17, processo 48500005114201526, Autorização para Pesqueiro Energia SA implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Beira Rio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18, processo 48.500.0034.76.2022.10, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à implantação da substação Jacarezinho II. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 19. Processo 48.500.033.43.2022.35, Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da bom sucesso Agroindústria S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Edeia Cachoeira Dourada. Na subestação elevadora UTE A Solo 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20, processo 48.500.0034.79.2022.45. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sedução administrativa. Em favor da Celesc Distribuição SA. Das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Catanduvas Treze Tilhas. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 48500003640202281 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Solar IRC LTDA e da Solar IRC 3, CIR 3 LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação elevadora é, UFV Solar IRC, subestação IRC. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 22, processo 48.500.0030.62.2022.82. Declaração de utilidade pública para fins de instituição ou administrativa. Em favor da Copel Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Andirá Leste, Santo Antônio da Platina. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23, processo 48.500.014.09.2020.9.1, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 8.725.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa, em favor da Light Source Milagres 4, geração de energia SA, LTDA, perdão, das áreas de terra necessárias à implantação do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Milagres, Bom Nome, Circuito 2, na subestação elevadora Abaiara. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 15ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito, muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Bom feriado.